Tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas, sou o técnico aqui do Manage bem e hoje estou aqui para falar com vocês sobre essas belezinhas aqui as hortas verticais Logo logo você, amigo e amiga de casa vai estar tá recebendo um kit parecido com este para estar tá montando a sua horta vertical e pensando nisso, nós da Manage bem vamos fazer uma série de vídeos ensinando você desde a montagem até a colheita na sua horta vertical. E esse primeiro vídeo vai ser sobre a montagem. Bem, pra gente estar tá falando da montagem, a gente precisa se adequar a três pontos. O local que vai ser montado essa horta vertical, os vasos que vão ser fixos na estrutura da horta vertical e as culturas que vão estar tá presentes nessa horta vertical. Para a gente falar do local, nós temos umas recomendações para fazer. A montagem tem que ser feita num local arejado que entre ar nesse local e que tenha luz solar, isso é fundamental para as plantas. Mas cuidado, essa luz solar ela não pode ser durante todo o período do dia. Recomendamos que seja um local que tenha incidência de luz solar em uma parte do período do dia, ou na manhã ou na tarde. Se tiver muita luz solar, a planta pode secar e morrer. Além disso, recomendamos locais como muros que são arejados e têm incidente de luz solar, se tiver uma cozinha aberta, na sua propriedade também é uma boa, uma varanda, fica a seu critério seguindo essas recomendações. Sobre os vasos que vão estar nessas hortas verticais, temos várias opções. Temos esses comuns, que são os vasos de plástico mesmo, de jardinagem. Temos, se quiser deixar mais bonita, mais natural a sua horta, você pode optar por aqueles vasos feitos de fibra de coco, aqueles naturais. Ou também temos uns excelentes vasos que são aqueles que são auto irrigáveis. Eles são ótimos porque eles auto irrigam as plantas, deixando assim mais automatizada a sua horta vertical. Vale a pena conferir eles. Recomendamos que consulte o seu técnico Manejo bem, Ele pode estar te indicando o melhor vaso para a sua região. E quantas culturas? As culturas temos várias opções. Por exemplo, em questão de hortaliças, temos alface, em questão de temperos, podemos usar cebolinha, salsa, coentro são várias. Por isso, recomendamos que consulte novamente o seu técnico da management, Ele pode estar te orientando sobre as culturas que tem disponível na sua região e as que melhor casam com outras culturas. Seguindo essas dicas, meus amigos, temos certeza que você terá uma ótima instalação para estar tá começando a sua horta vertical. No próximo vídeo, a gente vai estar tá ensinando a fazer o substrato para estar tá sendo posto nos vasos e depois sendo colocado as mudas ou sementes da cultura que vai ser plantada. Por isso, não percam! Comentários, deixe aqui para gente a sua opinião. Curte, compartilhe com seus amigos também, para eles terem conhecimento sobre as hortas verticais. Lembre-se sempre de consultar o seu técnico da Manejo Bem através do Manejo Chat para estar esclarecendo dúvidas ou pedindo recomendações para ele. No mais é isso, agradecemos a participação e até o próximo!